É, é. E aí, meu povo? Boa noite. Cara. Boa, noite cara. É. boa noite. E aí, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite Maria, boa noite Carla, boa noite Gustavo, boa noite Alessandra. Como é que está a sua Aqui na minha área tá tudo tranquilo, cara. Na minha área também tá tranquilo. Tudo em paz aí? Em paz. E quando não está em paz? A gente cria paz. O agente regulador da paz não está percebendo a paz? É uma distorção da percepção da paz. Ah. Aí foi muito. Não consegui acompanhar o raciocínio, não. O agente que regula a paz é tu. Tu é o sujeito. Sim. Eu. Então é sujeito que percebe e regula a paz, porque se você tem habilidade, você tem uma habilidade reguladora. Aí. Por exemplo, você é o agente que regula o seu estado de feliz. E o agente regulador de estado de feliz usa a ferramenta chamada felicidade. É. Mas se era... você está desregulado, você tem uma distorção da percepção da felicidade. Sim. A sua quantificação e qualificação do estado feliz está distorcida. Você está desregulado, descompassado, mal equalizado, fudido. É. Seus sentidos te dão uma percepção distorcida. Você está com os sentidos desregulados. Não é? É isso mesmo. Então, se você está com sentidos desregulados, os agentes reguladores dos sentidos são as virtudes? Então, a sua visão está desvirtuada, gerando uma desregulagem nos seus sentidos, que, por sua vez, não oferecem parâmetros adequados para que você possa funcionalizar suas habilidades e, com isso, perceber, qualificar quantificar o mundo à sua maneira de forma, a dar forma e formato ao seu jeito excêntrico de ser. Não é? Caralho, ficou foda. Gostou? Gostei, gostei. É a aula, isso aí é aula. Tchau, tchau, gente. Falou aí. Ah, não, tem que estar tá escrito aqui que eu tenho que ensinar vocês a usar, é verdade. Então vamos prática. a prática. Obrigado, Gustavo. Vamos para o próximo. E aí, dona Alessandra? E tranca? Beleza? É, beleza. O que foi? Isso? Eu adorei esse tópico, não, eu vi a carapuça, veio certinho na minha cabeça. Vê? Quando você está discutindo com o Médio, você fica fodida com o que ele fala. Muitas vezes. Nem é do jeito bom, é. nem é do jeito gostoso. Porém, você interpreta o que é falado por meio de uma distorção da percepção não virtuosa da serenidade. Hum. Tendo a serenidade como habilidade. Você olha aquilo como uma ofensa, uma intriga, uma condição que distoa o seu, a sua percepção de equilíbrio e harmonia do estado sereno. Sim. Aí você fala, se a serenidade do ambiente não está condizente, eu preciso ajustar meu comportamento. Aí libera cortisol no sistema. Uhum. Vamos, vamos ficar braba. Tá. E não é errado, não é errado. Se você fica nervosa, com raiva, fica braba, é sinal de que você consegue regular. Isso uhum. é um sinal positivo, você reagiu ali. É sinal que o seu sistema está funcionando, a gente só tem que mexer nos parâmetros. Tá. E começa nas virtudes. Sabe como é que faz? A pessoa não. vem e você interpreta de maneira que você diz, pô, não é isso aí, cara. É sempre depois, viu? <risos> sempre depois, <risos> só, só para constar. Não é isso aí. Não é isso aí. É outra coisa. Esse cara não ia dizer isso para mim, para me fuder. Uh -huh. Aí você vai refletir. Se ele ah, tá, não ia dizer isso pra me fuder, o que, que ele quis dizer? Ah, ele quis dizer isso aqui. Ah, eu não sei o que eu quis dizer, vou perguntar. Ah, o que você quis dizer com aquilo? Ah, eu quis dizer isso, isso e isso. Ah, legal. Se você quis dizer isso, isso, isso, eu não percebi isso, isso, isso, tem duas hipóteses. Ou você não falou direito, não tem precisão de linguagem, ou eu não escutei o que você disse. Agora, eu escutei o que você disse, você falou direito, o que eu escutei, Entende? o que eu escutei, como eu distorci aquela, aquela dimensão dos parâmetros, como que eu gerei aquela distorção como que isso acontece, sabe a luz uhum. imagina que a luz é a informação, então a luz sai da situação e vai lá para entrar na sua nuvem de estrutura cognitiva o seu, a, sua, a sua aura tá? a aura uma nuvem cheia de, de receptores e se comunicam entre si por meio de sinapses são a projeção do seu sistema neural é sua aura ali seu grau de consciência etc hum. chega a informação aquela informação ela ela é, ela é digerida pelo seu sistema uhum. porém imagina que existem zonas de gravidade nessa nesse, nesse seu mundo nessa sua Nesse seu campo Nesse seu Em assim, você né uhum. Esquece o seu corpo É você E as zonas de gravidade são zonas de tensão Zonas inflamadas uhum. E se a luz segue uma reta E passa e é influenciada por gravidade emocional Aquela luz vai ser distorcida Vai gerar uma curva ali, uma amo e o espectro da luz, ele tem vários tipos. Desde o espectro que estimula a raiva até o espectro que estimula o prazer. Tá. Então, vem, além da informação, aquilo vem com contexto subjetivo. Uhum. E se você está inflamada, se você está com uma situação, uma estrutura corporal dinâmica, uh, passando por uma transição, por exemplo. É natural que aquilo tenha influência. Uhum. É natural que vocês precisem de tempo para poder trabalhar a subjetividade e construir uma narrativa objetiva, sim, mas singular das coisas, do jeito da Alessandra, do jeito da Maria, do jeito da Carla, do jeito do Gustavo. Mas não estamos dizendo, olha, você precisa ser perfeito. Senão você vai se tomar no cu. Né? Não é isso, nós estamos dizendo: olha, estamos, vamos ensinar vocês a levar em consideração coisas que estão em tratamento em vocês. Então é dizer: olha, eu, eu realmente vou levar para esse lado aqui. Ó. Então eu vou corrigir. Sabe quando o sniper vai atirar no afegão? É um exemplo, não é? Um exemplo. <risos> não é. O sniper uhum. americano da maior potência uh, imperialista e destrutiva vai atirar no afegão inocente? Sabe, uhum. Gustavo? Sabe? <risos> Tadinho do Gustavo. Gustavo, tão humanista. <risos> Vamos voltar, deve né? estar tá ocupado. Quando ele vai atirar, ele não tem que ajustar a temperatura, o ângulo da terra, o vento. Uhum. Uhum. Não ele erra. A mesma coisa a vocês. Olha, hoje eu estou meio bravo. Se eu estou meio bravo, é bem provável que eu, se esse trouxa vier me falar as merda, vai dar merda, entendeu? <risos> então você pega um parâmetro pré-determinado e diz, olha, seu perfil, vai discutindo com o meu perfil, vai dar atrito. Se você é maduro o suficiente, ou maduro o suficiente da gente discutir e chegar num denominador comum, beleza. A gente vai até ampliar nossos laços de intimidade. Agora, se você não é maduro o suficiente de parar, analisar a situação por meio da lógica e da razão, nem começa, porque aqui você vai se fuder. Então, aos poucos, vocês vão descobrindo essas distorções, vocês vão trabalhando nessas inflamações, nessas zonas de alta gravidade, e aos poucos vão entendendo essa dinâmica da comunicação multidimensional. Evidentemente, que a nossa ajuda, né? O nosso suporte, o nosso trabalho diário, nossa construção. Oh, beleza. Que aula fantástica, né? Sim, sim. É isso aí, excelente, excelente. Eu gostaria de essa aula ser pública, se vocês não levassem, não tivessem... Não, não se importasse. Por mim, tudo bem. Por mim, tranquilo. Eu queria tá falar difícil. uma coisa. É Você no aula? Ou... É não, bem. mas pode falar alguma coisa, se quiser. Ah, eu quero falar só. Assim. <risos> Essa semana... Não fala nada, de por favor, sem coisas pejorativas, viu, Maria? a aula vai, vai ser exposta. Tá? tá bom. Mantenha não, a Maria. classe, tá? Mantenha <risos> tá bom, vou a classe. <risos> exatamente, exatamente. Essa semana. <risos> Bom, essa semana, semana passada, essa semana, né? É, é, eu, cheguei uma... eu, cheguei... eu cheguei a uma conclusão que eu era muito covarde. Gente, eu falei, meu Deus, começou a você. Você acha covarde? Achei, porque a minha filha a, a primeira, ela gosta muito de viajar. Hum. Quando ela pode, ela viaja, ela tem paixão pelo mar. Praia. Hum. Aí a primeira vez ela me chamou, eu não fui. O meu, meu monte de desculpa. Depois eu percebi que era medo que eu tinha. Aí é. depois ela me chamou de novo. E deu um monte de desculpa. Depois eu percebi é, é medo. Aí quando foi agora, ela me chamou de novo. Eu falei, gente, fazer é covardia. Eu vou, agora eu vou. Não vou deixar mais que esse medo me trave. Eu vou sim. Hum. E assim, aí eu <risos> determinei isso. Não, agora eu vou. Eu sei que se você é covardia. Eu não vou viver nada, não, além não é do... covardia, é que... não é covardia. Eu pensei assim, eu não vou viver nada além do que eu tenho que viver, então eu vou. E aí, Justo. aí, a partir desse momento, toda vez que eu lembro da viagem, eu não sinto mais aquela agonia que eu sentia antes, quando quando ela me chamava que eu dizia que não ia, que eu até desculpa, quando eu lembrava, me dava uma agonia. Aí de... me dava vontade de ir. no começo me dava aquela empolgação toda, mas depois eu ia murchando, murchando, murchando. Ah, agora não. Depois eu falei mal, bobo porque eu sei que isso é uma covardia, isso é medo. Não, não, não, não. Posso dar uma pausa na sua história? Pode, pode. Vou te ensinar o que é covardia, pode ser? Hum, pode, pode. Covardia é o seguinte: imagina que a pessoa é mau caráter, tá? Ah. E a pessoa mal caráter, assim como todas as pessoas, tem seus medos, seus padrões, suas, suas dificuldades. Ah. E a pessoa que é mau caráter, ela é covarde quando ela usa o medo como benefício. Ah, sim. A covardia é usar o estado de medo como benefício. Hum. Entende? Por exemplo, imagina Entendi. se você fosse ganhar algum benefício não indo. Você ficar em casa e, sei lá, em casa você julga que é melhor. Uhum. Então, o covarde não é aquele que trava porque não tem medo, porque tem medo é aquele que age com maldade dissociativa mediante a um estado que ele ou outras pessoas teriam medo. Por exemplo, um ato de covardia. Imagina que você está num filme do é, sei lá <risos> lá onde tem os dinossauros lá, sabe aquele filme que tem os dinossauros sei, lá? Sim. Jurassic Park. Sim. E você tá junto, você, você e a Jacilda. <risos> Jacilda, é, o Jacilda ser gordinho, apetitoso, cheio de gordura, trans, sabe? Hum. E aí chega o dinossauro, olha para vocês duas, mas o dinossauro gosta de um serzinho mais enxuto, e olha para você. E você tá se borrando de medo, até porque né? Uhum. A situação de risco, né? natural. Aí você vai lá e empurra a Jacilda. Jogando a Jacilda para cima do dinossauro para ele ficar mais fácil pegar bater a Jacilda. Isso é uma covardia, não é? É. É uma situação onde as duas estão com medo e você traiu ela. É. Sendo pela... covarde. Então a covardia sempre é atrelada de uma traição. Nossa. Por exemplo, imagina que tem um cara... E, e a, a esposa e a irmã da esposa. Imagina que o cara está traindo a esposa com a irmã. Porque a irmã veio morar na casa porque precisava de ajuda. É um ato de covardia. Ele usou do medo, ou ele usou da situação, para ter um, um, um benefício. Que nem é um benefício, né é o Um malefício. Benefício. É uma condição que dissocia o ser da sua realidade e da sua expressão. Não é louco? Entendi. Não é que é louco, sim. Então, você, é. você disse, olha, você trouxe uma dinâmica para o seu medo. É diferente. É uma dinâmica para o seu medo. Já muda tudo, né? É, é. Você falou, olha, isso aqui para mim não é legal. Bom, parabéns. Obrigada. E aí, dona Simone? Olá, boa noite, tranca. Tudo bem com a vossa senhoria? Tudo bem, desculpa o atraso. Não tem culpa não, tá tranquilo. Obrigada. O único problema é que você perdeu o brilhantismo no início da aula. É, mas eu vou, vou escutar depois. Não tem com nenhum certeza. problema. Eu disse no início que há uma distorção da percepção da realidade diante da construção da própria perspectiva que o ser tem sobre a realidade. O ser percebe essa realidade, julga essa realidade, interpreta essa realidade, funcionaliza essa, essa realidade por meio das habilidades, e aí percebe uma desarmonia. E essa desarmonia é uma distorção, pois ele perfiltra esses aspectos da realidade, os estímulos da realidade, de maneira a quantificar e qualificar aquilo de forma distorcida pois ele não vê aquilo de forma virtuosa ele tem uma desvirtude ele se desvirtua das habilidades e logo ele tem uma percepção ah, problemática dada as habilidades, por exemplo Quer um exemplo prático? Sim, por favor uh, Imagina que eu xingue você E você não está no bom dia Ok E aí você recebe aquele xingo De maneira extremamente ofensiva Sim E você se sente ofendida Ok Em outro dia você não se sentiria ofendida Naquele dia você se sentiu Direito seu, não é? Ok, sim. Houve uma ofensa. Porém, mas, mas, mas, mas... Imagine só se a sua serenidade está bem regulada. Serenidade e habilidade. Sim. E você interpretou a ofensa de maneira virtuosa, você disse, talvez o trem esteja no mau dia. Talvez ele não quisesse me ofender, e a ofensa foi um ato falho. A interpretação... Da ofensa, clara e evidente ofensa, veio por meio de uma interpretação virtuosa e habilidosa, gerando assim um contexto onde os seus filtros e crenças se encaixaram adequadamente e de forma a trazer harmonia para a sua percepção e a serenidade se manifestou como efeito e causa do seu estado. Pré e pós-ofensa. Sim. Mesmo você se sentindo ofendida, você não deixou de ser serena. Agora, o um ser ofendido passivo-agressivo não é virtuoso. A virtude da passividade agressiva é uma desvirtude. Sim. A desvirtude da passividade agressiva é um problema. A problematização da situação gera uma distorção da percepção. A percepção, por sua vez, percebe as ações de forma caótica, te deixando numa situação complicada e, por sua vez, necessitando de defesa gerando uma, um estado de agressão. Lembrando, você estar ofendida ou não, nas duas situações você estava. Sim. E foi dito aqui também que é igual a luz. Imagina ter uma luz chegando até você. Chegou? Sim. Imagina que você é uma nuvem de poeira, uma aura de poeira, onde cada aspecto ali, cada grão de poeira, é... Um neurônio a sinapse, ah, assim. okay. é um neurotransmissor, um neuroreceptor. E a luz tem um espectro, e você tem certas zonas, né? Zona não é prostíbulo, zona é área, só para deixar, claro. deixar claro, não é importante. Aí, é, aí você tem zonas inflamadas, traumas, dogmas. Problematização da sua subjetividade. Sim. E essas zonas são zonas de alta gravidade emocional. E o espectro da luz multidimensional também tem emoções. Grande parte daquela luz será desvirtuada, desfocada. Grande parte daquela informação não chegará, chegará ao centro do seu, do seu espectro cognitivo adequadamente. Logo, você vai receber informação distorcida. Distorcida. Um filtro inadequado. Exatamente. Por exemplo, eu falo de forma incisiva, objetiva, machista, masculina, sexista, propositalmente. Isso tudo é para evidenciar as zonas de informação. Sim. Então, nunca quer dizer que você vai ser perfeita amanhã. <risos> Significa que sabendo dessas influências você pode usar uma lente de ajuste. Imagina você amanhã acorda brava, puta, estou tô, tô, tô emputecida com a realidade, com o mundo. Uhum. Chega seu marido, chega o tranca-rua, chega qualquer um e fala para ti: ô, oh, sua vaca, leiteira. Aí você para e fala, pô, não, não estou bem hoje, não. Vai dar ruim. Uhum. Vai dar ruim, porque tá tudo inflamado. Não são mais zonas, é a porra toda, sabe? Ok. Aí você dá joinha e fala, meu, segue seu caminho aí, que aqui não vai estar bom para você, não. Você nem recebe aquela informação, nem gera alerta no seu sistema. Porque você usou aquele parâmetro. Vai usar isso Sim. sempre isso não vai. Porque você está imersa em um mundo cheio de estímulos. Sim. Aos poucos, sabendo disso, tudo muda, entendeu? Aos Sim. poucos, sabendo de toda essa dinâmica interativa, tudo muda. Entendi. E nós estamos aqui para ajudar você, ajudar todos os alunos, ajudar quem estuda, ajudar quem está conosco. Ajudaram a todos. Por quê? Porque ver o ser puto não tem preço. tá todo o resto, tem Mastercard. <risos> <risos> é isso. A dona Jussara entrou aí. E aí, Jussara, firmeza? Graças a Deus, seu tranca. Tudo em ordem. É que eu achei que hoje não tivesse. Porque eu esperei terça, não teve. Quarta, não teve. Eu achei que não tivesse hoje. Quarta Por isso que teve. eu tô atrasada. Quarta teve. Uai, eu não achei. Pô, que triste, mas teve sim. Não achei. tanto Falou que hoje eu só no carnaval. Distraída. tava distraída hoje. Seu Trânco, eu reajo muito mal quando alguém grita comigo. Ah, é? Odeio você! Gritou comigo? <risos> é, Reagiu bem aí, ó, tá vendo? E não gosto também de agressão fora do contexto, entendeu? Putz, então você me odeia. Quando tá num contexto, é mais fácil para mim, né? Mas quando eu recebo uma agressão assim, fora do contexto, eu fico puta. Então, então você me odeia. Não, já odiei, agora não mais. É, agora é amor. Começa assim, a gente começa pelo pior. É. Bom, brincadeiras à parte... É um processo, minha querida amiga. Fechou? Fechou. Ah, antes de vocês entrarem, eu pedi aos outros colaboradores, alunos, gentis a autorização para essa aula ser exposta a todos, publicamente. Sim. Todos autorizaram. Falta só vocês dois, ou vocês duas. Não, perfeito. Ok, também. Isso, por mim também. É, você não ia perguntar, não, viu, Gustavo? Você. <risos> louco, não, esse cara aqui em cima, não. <risos> tô brincando, não. É brincadeira. É só pra ver se passa faz? na zona inflamada. É só pra ver se passa na zona inflamada. Entendeu? É, é literalmente cutucar a ferida. Literalmente. Ah, ah, então, é, perfeito, então é o seguinte, para quem estuda, nós trabalhamos em vocês Para aqueles que estão ouvindo a parte, não é que não recebem o um trabalho Aqui é, é o material de estudo, para revelação psíquica Vocês não têm aí, que não são do estudo, não são dos grupos, não participam Não é do mesmo jeito, não, infelizmente, o trabalho é específico com cada grupo de estudos a aula é disponibilizada porque é um conteúdo rico e que pode ajudar mentalmente com revelações para todos. Por esse motivo. Mas é uma grande diferença de quem estuda no canal para quem estuda os cursos. Ai, tranca, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem problema, infeliz. Você pode pedir uma bolsa se nós julgarmos que você está agindo de boa, né? Que é para o tranca, que é foda. Então, é isso. Chega e tem uma tranquilidade, fala, não, não tenho condição, é, não não posso pagar X, ou não posso pagar nada, mas eu tenho meu interesse, tenho minha vontade. Se você tem o seu interesse, nada mais é cobrado, caso você não tenha condições financeiras, porque a sua dedicação é o nosso maior pagamento. Ui, meu Deus, que delícia! Beijo nos glúteos, hoje estou impagável. Paz aí por vocês, criaturas de Deus. Paz, Tranca. Obrigadão, Paz. Ai, ai...